Nós estamos dedicando este mês às sugestões e perguntas dos inscritos do canal e o pessoal que me segue nas redes sociais. E a Maria Cristina Silveira diz que não entende muito bem como pode existir o mal e como ele pode ser aceito diante da perfeição. Como o mal pode estar dentro da perfeição. aquele recadinho básico para você ficar sabendo de tudo que eu faço online ou presencial eu preciso entrar em contato com você então, se você quiser deixe para mim o seu contato através deste link aqui uma vez, em 2017 após tomar um medicamento do qual eu tive uma reação alérgica eu saí do meu corpo por alguns instantes e vivi uma experiência de plenitude que é conhecido como experiência quase-morte Por alguns instantes, a minha consciência e o eterno o amor absoluto a paz absoluta e a unidade estiveram como um só A minha consciência mergulhou neste estado de perfeição que foi muito diferente para mim foi que, quando eu voltei desse estado para o meu corpo e para a vida, eu tinha a sensação de que eu estava dentro de um filme. Eu tinha a sensação de, de que eu estava só observando tudo o que acontecia, como se tudo fosse um filme acontecendo à minha volta, um filme em 3D. E, e essa sensação dura até hoje. Então a minha experiência hoje é que eu vivo a vida percebendo como se ela fosse um teatro Como se a verdade e a realidade não fosse essa Não é essa A verdade, a realidade é aquela unidade que eu experimentei durante alguns segundos Muitas pessoas já passaram por essa experiência às vezes, até mesmo sem precisar passar por uma experiência quase-morte Existem professores espirituais, mestres, gurus Pessoas que alteraram o seu estado de consciência de uma maneira Que perceberam a realidade por trás de tudo A realidade E, e, e dá a sensação de que a vida que a gente vive é a matrix é o sonho, é o filme Então, a gente vive dois filmes, simultaneamente O filme da vida e o filme que passa dentro da nossa cabeça Todos os seres humanos têm um filme rodando dentro da cabeça o tempo todo e vozes que falam com a gente dentro da cabeça o tempo todo Então se existem imagens acontecendo, dentro da cabeça, tem alguém que assiste E se existem vozes falando, dentro da cabeça, tem alguém que ouve Essa é uma realidade, a realidade interna de cada um Que é praticamente uma loucura Porque a realidade interna não tem nada a ver com a realidade externa é o sonho acontecendo dentro da cabeça E quando a gente consegue finalmente se libertar desse sonho dentro da cabeça Porque a gente medita, a gente relaxa o corpo, a gente volta para a natureza Quando a gente se liberta disso, a gente começa a perceber essa realidade aqui E essa realidade aqui da vida É uma realidade dual Dual em oposição à realidade da unidade, daquela de quando eu experimentei por alguns segundos. E de quando a gente medita e vai muito profundamente e a consciência se expande, você está lá na unidade. Essa realidade, a da matrix, ela é dual. O que quer dizer isso? A gente experimenta aquilo que é quente, porque a gente conhece o frio e a gente experimenta a solidão porque a gente vive com outras pessoas e é o oposto disso e a gente experimenta o amor porque também a gente experimenta o medo e assim por diante Como a gente poderia perceber a luz aqui na dualidade se não houvesse a sombra? Como a gente poderia perceber o bem, se não fosse o mal? No entanto, bem e mal são conceitos que o ser humano criou, porque a mente cria conceitos para tudo. A mente é o absoluto contrário da unidade, porque a mente humana tem a capacidade de tornar tudo dois, e a partir de dois, múltiplos. Muitos. pensa você em alguma coisa. Qualquer coisa. Um copo cheio de água. Uma coisa simples. Um copo de água. Você é capaz de falar por horas a respeito de um copo de água. Porque a mente divide. Ela vai à partícula, à subpartícula, ao mínimo. E também ao máximo. Assim, aquilo que divide e aquilo que multiplica, aquilo que faz tudo ser dois e quatro e seis e milhões, é totalmente oposto à unidade. Por isso que eu digo: a mente é oposta à unidade. Então a mente precisa catalogar, precisa dizer: isso é claro, isso é escuro, isso é alto, isso é baixo. Isso é o bem, e isso é o mal. É apenas um conceito. Um conceito dentro desse sonho, desse filme, que está acontecendo dentro da unidade. Tem uma coisa que eu falo sempre, né? é que se Deus, a perfeição, a unidade, o amor, é um só, e abarca tudo o que existe, como pode existir algo que seja fora dEle? Como pode existir algo fora da perfeição? Como pode existir algo fora de Deus? A gente pensa nos, nos, grandes, nos homens que foram os grandes males né, da humanidade de acordo ao nosso julgamento Então a gente sempre pensa em Hitler, em Stalin, no general Pinochet Nesses homens que assassinaram tantos seres humanos personificações do mal né? e nós os catalogamos dentro da, da, daquilo que a gente entende né? como bem e mal Mas esses homens também viviam o seu sonho a sua cabeça, a, as suas histórias e eu sinceramente acredito que do ponto de vista deles é muito possível que estavam fazendo algum tipo de bem porque até mesmo os seres humanos mais enlouquecidos e confusos diante das suas histórias estão, de alguma maneira, procurando fazer o melhor possível dentro daquela história em que ele acredita Assim, tudo o que há, tudo o que existe que a gente catalogue por bem e mal, por certo e errado, absolutamente tudo continua dentro da unidade, nada pode estar fora disso. Assim, tudo está dentro daquele estado de unidade, amor e perfeição. Existe um livro que eu gosto muito chamado Um Curso em Milagres. E Logo no começo do Curso em Milagres é dito assim Deus é amor. Deus é tudo o que existe. Portanto, tudo o que existe é amor. O contrário do amor é o medo. Mas como pode existir o medo se tudo o que existe é amor? Assim, se eu entendo que algo é o medo ou é o mal, aquilo que a gente teme, significa que a minha mente está enxergando aquilo, que a minha mente vê aquilo Algo por aí Eu não sou especialista em um curso em milagres, mas eu entendo Sim, só existe o amor, só existe a perfeição, como pode existir algo fora disso? Se existe algo fora disso, é a minha interpretação Então, eu vou alongar um pouco mais o vídeo de hoje eu vou falar sobre interpretações Imagine você, um ser humano, assim como eu Imagine você observando o mundo dos cães né? Uma outra espécie Eu gosto muito de cachorro, minhas filhas têm dois cachorros Então vamos falar dos cachorros Imagine você observando o universo dos cachorros De todas as raças que existem Então existem raças mais amistosas que brincam com as crianças, outras raças mais agressivas. Eu nunca conheci nenhum pincher que não fosse agressivo, assim, e, e, e meio irritado, né? Então, mas a gente gosta dos pinchers e eu teria um, porque eles são adoráveis. Cachorros, todos cães, todos cachorros, e pode ser que um morda a orelha do outro. E pode ser que eles se agridam e tenha um forte e bravo que demarque território e, e agrida os outros cachorros Como você, como ser humano, interpreta isso? Você olha com a sua consciência, vamos colocar assim, de cima, né? expandida para os cachorros e pensa Ah, são todos cães E pronto, esse é mais agressivo, aquele é menos e a gente é capaz de dizer Aquele cachorro é mau E aquele cachorro é bom? Não! A gente só diz Eles são cães Da mesma forma Nós, humanidade Somos seres humanos E como são os seres humanos? O ser humano É um ser dotado de uma ferramenta Chamada mente E a mente cria histórias E a mente compara, julga, interpreta E a consciência humana é uma consciência que observa o sonho da mente o filme passando e acredita nele piamente Eu tenho certeza que qualquer um de nós que estivesse acreditando na mesma história que Hitler ou Stalin ou algum crápula da humanidade estivesse acreditando naquele momento eu tenho certeza que qualquer um de nós teria feito o mesmo, ou algo muito semelhante. Porque a gente age de acordo às nossas crenças. A gente age de acordo ao filme passando na cabeça. E a gente pode dizer que existe algum mal nisso, ou é algo intrínseco ao ser humano. Intrínseco na história da humanidade então se a gente conseguir perceber isso e colocar a nossa consciência num outro lugar um lugar onde a gente observe a humanidade como quem observa uma outra espécie como os cães se a gente colocar ali a gente vai ver ah, são seres humanos vivendo a vida humana do jeito que os seres humanos vivem hum. E se a gente parar de olhar e catalogar como bem e mal, e certo e errado, e olhar desse outro ponto de vista, a gente consegue compreender o que acontece, sem se aterrorizar por isso, sem pensar isso é o mal e portanto eu temo. Não, não há nada que temer, pois tudo o que existe está certo. Assim como os cães mordem as orelhas dos outros cães, os seres humanos se comportam como seres humanos. E temos as agressividades humanas, e as guerras, e os conflitos, e as insanidades típicas de quem acredita numa história que nem sequer está acontecendo. Quando a gente consegue olhar assim, a gente olha para o ser humano com um olhar da compaixão Não existe ninguém mal Mas existe sim as pessoas confusas, crentes, nas histórias mais enlouquecidas dentro da sua cabeça Um pai uma mãe que maltrata sua criança, necessita de ajuda porque, em algum lugar, ele acredita que está fazendo um bem para aquele filho Educando Colocando de uma maneira que ele vai, de alguma forma, ser melhor Se dar melhor na vida De acordo com a cabeça daquele pai e daquela mãe Eu não estou dizendo, nesse momento Que eu concordo com as atitudes de um Hitler, de um Stalin De um pai ou mãe que agride seu filho Eu não estou dizendo isso eu não estou dizendo que a gente vai dizer para essa pessoa: ah, está tudo bem, continue fazendo o que você está fazendo. Não. Mas a gente, cada um de nós, pode se colocar num outro lugar e olhar para a humanidade com os olhos da compaixão. A gente pode se colocar num outro lugar onde a gente observa que tudo, absolutamente tudo, é perfeito. Dentro do sonho que a gente vive Porque existe algo muito maior E muito além Uma consciência plena Uma consciência que abarca tudo E nessa consciência, quando nós nos unimos a ela A experiência que temos É de perfeição Amor Unidade com tudo o que existe E paz E essa paz é possível aqui e agora. Essa percepção é possível aqui e agora. A gente não precisa ir para lugar nenhum. Apenas perceber. Eu sei que o vídeo de hoje foi um pouco mais longo. Espero que você tenha me acompanhado. Se você tiver mais sugestões para outros vídeos, deixe para mim o seu comentário. Se você gostou, deixe um gostei para mim. Não se esqueça de assinar o canal Ser Felicidade e me seguir nas redes sociais se você quiser. Um beijo.